E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brasileiro. E hoje vamos tentar mais uma vez aquele desafiozinho do deck leve. Deck 1 1 1 4 2 2 2 2. Vou prever aqui só não tenho nada para substituir, né? Goblin por goblin. Eu talvez vou trocar esse zap. Trocar, botar os goblins lanceiros. Vamos usar no lugar do zap. Manter o mesmo valor de deck se trocamos a carta Bora! Fazer uma tentativa No vídeo anterior a Dona Encrenca ligou Bem quando eu ia ganhar Simples assim Nunca, nunca é impossível ganhar com esse deck Mas vamos tentar Vamos mandar aqui um, um boa sorte E um joinha Vamos largar os nossos gobelins Espírito Espírito Espírito E deixa Olha, a única chance realmente de, de vencer -se com esse deck é que esse deck caísse sem internet dos adversários <risos> <risos> Daí teria alguma chance Sim, né, rapaz? Eu não tem chance nenhuma Com o Mago e o Valkyria no, no coisa vai pra lá, mano Mago e o Valkyria aqui não tem o que fazer, rapaz Eu Preciso esperar esse Mago atacar Largar o Bombardinho em cima dele Aí bora, vai é dar um espírito Mas que é a desvantagem é de não ter mais o zap, por exemplo. O zap me garantiria um, um, um flash, um ataquezinho um relâmpago. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, vai lá, tá Ah, Caramba, se vai torre. Caramba, caramba, caramba, Esse espírito suicida também que não me ajudam muito Espacindo, espacindo Como é que era esse trem que eu esqueci? Me bombardei Vem é, veio por seguida São vocês que eu tava aqui mesmo De resto, Ah, oh, me larga o mago, daí eu me quebra todo Poxa vida, eu não tenho defesa Deixa eu ver, vem tranquilo. Vem tranquilo, bem tranquilo. Bem tranquilo. Aí vamos, ah, eu tenho que tentar meter esse mago aqui, rapaz. Eita, pô, agora eu Minha única carta atacante que eu bombardei e é uma porcaria. Ah, lance, vai, vai. Agora eu vou tomar, vai, eu vou tomar um 3x0. Fechado. Ah, armado. Ah, Parabéns a Armada, um bom jogo para ele. Cara quieto, né? A gente manda uma boa sorte, um parabéns, um seja bem-vindo. E recebe um frisa, Melhor do que frigira. Vamos lá, segunda partida. Ultras. Tem... Ih, tem letrinha dourada. Mas é nível 10. Não quer dizer nada. nosso deck é ridículo. Então, vou dar uma protegida no meu bombardeio aqui. Beleza, eu diria. Eu vou gastar todo o meu elixir aqui. Cara, eu consegui dar dano na torre deles, que diria. Pô, meu único meu único atacante, os caras conseguiram matar, vamos lá, banho. a balada aí, Tá bom, tá bom. vai, tira Tirou bastante vida. Vai lá, bombardeiro. É só com você que eu conto. <risos> Deixa ele tirar mais um. Vamos esfaquear essa louca. Olha ali, rapaz. Eu vou dar dano na torre dele. É um dano ridículo, mas dei um daninho. <risos> Ah, rapaz, vou ter que trocar esses espíritos. Bora eu ter carta mais fraca que eles. Point, point, point, point, point, point, point, point, point, point, point, point, point, point, point, point, point, point, point, point, point, os lanceiros aqui e os goblins que esfaqueiam lá na frente. Agora vamos lançar os espíritos Pim, esperar o ele tem o tronco né Vamos largar o bombardeio depois do tronco point point point point point point point point point point <risos> point point ah vai gente que matando meu bombardeio agora é, agora é, agora é encher o campo Encheu o campo. Agora me fez falta o zap. Daqui a pouco ele larga aquela. ah ele leva a torre. Daqui a pouco ele me larga o, com a bola de fogo maldita que leva o meu time todo. É lá você foi, desculpador. <risos> Não tem o que fazer, cara A chance que eu tinha de ganhar foi aquela que a mãe do Artur me atrapalhou Nunca mais eu vou achar a chance de ganhar aqui, aquela Mas pelo menos dessa vez foi uma zero Vamos lá, vamos lá dá pra, dá pra tentar mais umas duas partidinhas, três partidinhas pra gente ver Esse desafio é muito difícil Vamos de novo ele deve estar se nossa, como é que ele chegou até nível 10 com esse time? Claro que eu não cheguei com esse time, né, rapaz? Você tá doido. Vamos lá. Ih, Marcy sem clã. Eu não tenho uma construção também. E o ruim dos espíritos é que eles são suicidas, né? Eles não mantêm um ataque. Nossa, eu com deck leve.. Aí, bora Vai, Elixir <coughs> Elixir, na verdade, não, não, não era pra, pra ser preocupação Porque Esse deck de 1 um e 2 E aqui, não combinar Enquanto ele mira em cima Armadito Maguinho roubado Aí me vai tirar dano, meu Deus. Desvia, desvia, desvia, desvia pra cá, meu porcaria, mata, mata, mata, mata, mata. Vai, vai, vai, vai. Vai dar vai dar pra cá. Ah, rapaz, lance pra minha torre. Lance pra minha torre. Cara, ah, esse deck leve é muito difícil. Não tem o que fazer, ainda mais com o Maguinho, rapaz. O Mago é uma carta tão, tão básica, mas é tão bom. <risos> Olha só, ele patrulhou todo meu, todas as minhas cartas. É, meu Deus, chegou a trancar de tão ruim que tava. Eita, pô, meu a internet, veio... Esse golem de. Como é que é? Golem de Elixir. <risos> Eu só tô botando carta no campo, mano. tem que fazer. Eu tenho tanta carta, tanto lixir que... que o jogo não me acompanha. Parabéns, Mars! Vamos um aqui. É isso aí sim, rapaz! Seriam decks vencíveis, se não fosse a minha, minha fraqueza, vamos dizer assim, de Elixir. Tá bom. Tá então, 3x0 pros outros. Eu não consegui destruir uma porcaria da torre ainda. Mas agora vai dar certo. Agora vai. Agora vai brilhar. Agora não, não vai. Leonardo 13 gano Ele é do meu nível em circunstâncias normais. Então quer dizer que ele vai patrolar meus bonequinhos sem dificuldade nenhuma. Olha que maldita, tá esse... rapaz. <risos> Numas flechadas acabou com o bicho. Você tá doido. Então, como é que eu vou enfrentar os bonecos desses? Como é que se enfrenta uns bonecos assim, roubado? Ei, ainda tomei. Ainda tomei um. Uma volta do bumerangue machado do. Execuus eu vou tentar atacar pelas dois lados, de novo ah, deixa eu ver Bora, bora, bora, bora, bora Se eu conseguisse levar pelo menos o Executor Aí, vai levar, vai levar Leva, leva, mata, mata, mata Mandícia, rapaz Não é aquela espalhadinha básica? Eu tô, eu tô, meu deck é tão Eu poderia jogar dos dois lados ao mesmo tempo, né? É, tá ele lascou Que levasse eu não tem muita opção sem ser se dispersar ataque, tá né? A sorte que os morceguinhos puderam voltar rápido Senão ia encrespar pro meu lado A P.E.K.K.A é uma carta é a carta mais, vamos dizer assim, vulnerável pro meu deck Por incrível que pareça ela, Apesar de forte ela... ela é lerda e pesada, né? Então, tipo, gasta. Mas vamos dizer assim, vulnerável para o meu deck, por incrível que pareça, apesar de forte. Ela, ela é lerda e pesada né, então tipo, gasta muito para manter uma P.E.K.K.A. Então é difícil pra eles me enfrentarem assim Mas o problema é todas as outras cartas que ele tem né, todas as outras cartas me vencem, cara bolas. Vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai carrega o bagulho Carrega aí vai vai vai vai vai Agora tem que encher o campo, não tem outra opção Até, olha, até conseguir levar no... Na prorrogação já é um grande avanço pra mim A Pekka é uma carta vencível. Se ele não tivesse esse maldito executor e as flechinhas, eu teria uma chance. Aqui, o executor de De, de retaguarda do, da Pekka ficou muito roubado. Eu dou conta da peca da Com dificuldade Mas dá pra, dá pra levar O problema é que, é que essas flechinhas ali vão, vão acabar tomando, tomando conta do meu campo Daí não tem o que fazer O executor limpa a área O executor tá de vida cheia lá Isso aí me quebra, porque eu não consigo chegar nele Ele vai me ganhar na base da flecha Parabéns rapaz, me Niga... flash. flechas Leonardo você é a vergonha da profissão, eu com meu deck te patrolava Bora, mas foi boa, foi boa Vamos para a nossa última tentativa Não foi uma má partida, levamos até a prorrogação até o finalzinho Vamos lá Será desta vez que conseguiremos? Pelo menos uma tome Ó, o Christian Nível 10. Vamos ver. Boa sorte, um bonequinho. Vamos um ser cordiais com os coleguinhas. Ele já me deu dano, né? Esse maldito tronco. Então ele já tem recurso contra o meu, os meus terrestres. É o mesmo, mesmo espíritozinho que ele tem, eu tenho. Cara, que deck. Parece um deck espelhado do meu, poxa vida. Eu acho que aqui é aquele escavadeiro de não sei o que, né? <risos> Cara, esse aqui é o que mais se aproxima de um. de alguém vencível. Até ele fazer isso, né? <risos> vai, vai, carrega, lixo, carrega. Carrega e não tranca, e ninguém liga, pelo amor de Deus, é só mais essa partida. Temos chance, temos chance, ó. Ele, ele deu muito parecido com o meu. É estranho, onde é que espelhado? Ele tem um espíritozinho de gelo. Quer dizer, espelhado não, ele tem uma valquíria, ele tem o tronco e o corredor. Mas, por exemplo, ele tem o mesmo espírito de gelo. Ele tem o, os esqueletinhos, que são fraquinhos, fraquinhos. Eu não vi ele com carta voadora nem zap. Então quer dizer que, tipo assim, os meus morceguinhos, eles até podem conseguir. Se eles chegassem lá, maldito, ele podia dar um dano. Então. Põe, põe, põe, O lance dele é o tronco. O tronco é que acaba com o meu time. Então eu preciso fazer ele gastar o tronco primeiro. Ó, gastou o tronco. Os morceguinhos ali estão tomando um ruim. Vou botar uma tropa para segurar eles aqui. Agora ele vai lançar de novo o tronco. Em seguida, quer dizer, não agora. Eu tenho, eu tenho que povoar o campo na verdade. Tenho que povoar o campo e lançar meus espíritos tudo para dar retaguarda para os meus outros espíritos porque minha carta de ataque aqui é morceguinho, não tem outra, é morceguinho a é minha carta que pode fazer qualquer coisa com alguém aqui é os morceguinhos então se ele não destruir minha torre, o problema é que ele está usando o espírito o espírito de gelo dele para segurar meus morcegos eu não consigo chegar na torre, esse que é o problema Enquanto eu estiver enfrentando essa, essa torrezinha elétrica, que eu não lembro o nome. Ah, maldição. Não posso deixar ele chegar tão perto. Eu não tenho construção, então eu não consigo desviar a atenção do corredor. Só vamos, só vamos. Eu tenho que, eu tenho que povoar. Aí, ó. Isso aí é desgraçado Ele tem resposta para minhas cartas. Esse que é o problema. A, minha, a carta que eu, que eu consigo avançar é só o um morcego. Enquanto ele tiver aquela torrezinha que eu não sei o nome, e esse tronco que fica me dando dano um atrás do outro. Ah, não, não. Vai, moleque, não vai dar tempo mais. Tá na prorrogação? Não tá na prorrogação aqui. Não ah, vai me ganhar. é outro que vai me ganhar é Fica de mágica aqui, nojo rapaz, vai é me ganhar por época do tronco. O tronco e o corredor não, desmerecer. Bora! Olha ali. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, não deixa ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí rapaz! Aí, se eu perder por causa do tronco eu já me sinto satisfeito Porque o cara é mais um vergonha da profissão Lá vem a vergonha da profissão Vou mandar um palminhas pra ele, mas é palminhas de deboche Isso aí foi ridículo Mas pelo menos, melhorando o nosso enfrentamento no deck Super Ultra Mega Power Blaster leve 1.5 Espero que vocês tenham curtido, desejo de sorte na próxima pessoal Hoje não teve interferências então vou vazando, espero que vocês se inscrevam aqui no canal Brasileiro, se inscrevam no Retro Games BR 3.0 e se inscrevam no Aula de História na Web 3.0. Eu já falei demais e até a próxima.